Eu sou o Salvo Coelho, provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, há 17 anos. E é com tristeza que eu venho falar com você sobre a situação que nós vivemos hoje. Nós estamos já fechados com 400 leitos. E mais, para terem uma ideia do que nós vivemos, há 10 anos nós não temos reajuste na nossa, no nosso recebimento do SUS. Ele é pago para a Santa Casa 10 reais por consulta para a Santa Casa. Com isso vocês têm ideia do que nós estamos passando hoje. Nesse tempo curtido aqui nós vivemos muitos momentos difíceis, mas posso assegurar-lhes que nunca é como este nós não estamos conseguindo ver a nossa voz chegar aqui naqueles que podem liberar os recursos que nós precisamos para manter o hospital funcionando e atendendo a todos. Nós vamos fazer no dia 15 de maio em frente à Santa Casa, uma movimentação para ver se nós conseguimos que toque nos governantes a situação nossa que, na verdade, reflete em você, o nosso, o nosso cliente. Eu acho importante que nós estejamos juntos, tanto os funcionários, quanto os médicos, quanto os sindicatos que representam os funcionários e nós próprios da administração, para ver se fazendo uma movimentação forte, vai fazer com que acabe essa forma que ignora essa parte tão importante da nossa vida e é a saúde.